Se alguém quer entender essa questão do preço dos combustíveis, tem que prestar atenção em duas coisas que foram feitas depois do golpe contra a Dilma. A primeira foi adotada pelo Michel Temer a política de paridade de preços da Petrobras. Ou seja, o preço dos combustíveis no Brasil passou a acompanhar o preço internacional. Com isso, aumentou violentamente o preço do óleo diesel, do gás de cozinha e da gasolina. E isso tudo, naquela época do Michel Temer, redundou numa greve de mais de 10 dias dos caminhoneiros, parando a economia brasileira. Ganhou Bolsonaro, ele continuou com essa mesma política, porque o objetivo dele era maximizar os lucros da Petrobras. E olha, esse ano passado, 2022, a Petrobras foi a segunda maior empresa em distribuição de lucros no mundo. Segundo lugar, chegando nas vésperas da eleição de 2022, o Bolsonaro viu que ia perder e adotou uma medida populista. Uma medida que não resolveu o problema do preço dos combustíveis, mas diminuiu os impostos sobre os combustíveis, quebrando a arrecadação do governo brasileiro. Essa medida do Bolsonaro, ela retirou bilhões de reais de arrecadação, sem reduzir os extraordinários lucros da Petrobras. Então agora o que a gente está fazendo no governo Lula? nós temos que resolver dois problemas. Não podemos aumentar de novo o preço dos combustíveis de forma abrupta e, ao mesmo tempo, temos que garantir a arrecadação do governo para poder pagar o Bolsa Família, para poder investir na educação, investir na saúde, para garantir que o Estado brasileiro atenda a população que mais precisa. Então o que foi feito? O Haddad achou uma fórmula de garantir o mínimo possível de impacto na inflação. Então o que aconteceu? Ele restituiu o imposto sobre a gasolina, não vai ser cobrado imposto sobre o óleo diesel, não vai ser cobrado imposto sobre o gás de cozinha, mas vai ser cobrado apenas sobre a gasolina, que na maior parte das vezes é consumida por pessoas que têm uma renda maior. E além do que, é poluente. Esse aumento de R$ centavos no litro de gasolina vai ser reduzido porque, da mesma forma, a Petrobras decidiu reduzir o preço da gasolina. Reduziu em 13 centavos Isso aí, claramente, tem algum impacto no preço. Mas, por outro lado, o que, que acontece? Aumenta a arrecadação e aumenta a arrecadação de forma a que os juros possam ser reduzidos na economia brasileira. E, consequentemente, a gente possa retomar o crescimento econômico, a gente possa fazer com que as empresas façam novos investimentos e gerem mais emprego, melhorando a economia como um todo. Então, essa decisão do governo baixar o preço da gasolina lá na Petrobras e, ao mesmo tempo, voltar com um imposto menor do que era cobrado antes do Bolsonaro, essa decisão é a decisão mais equilibrada que teve. Logicamente, os bolsonaristas vão fazer campanha, dizendo que vai aumentar, que vai aumentar, criando terror. Mas o que nós estamos fazendo é a melhor gestão possível na economia. Agora, em abril, finalmente o governo vai assumir o controle do Conselho de Administração da Petrobras. Porque até agora a maioria do conselho é de bolsonaristas e a maioria dos diretores da Petrobras também é de bolsonaristas. Em abril vão ser trocados. E aí nós vamos rever a política de paridade de preços da Petrobras. E vamos demonstrar que o preço do combustível no Brasil está acima do padrão internacional e pode ser bastante reduzido porque o custo de produção da Petrobras é bem mais baixo. Então nós vamos fazer uma política de preço dos combustíveis de acordo com o interesse do povo brasileiro. Você pode ter certeza, essa decisão do governo foi a decisão correta, a decisão que garante recursos para o governo continuar funcionando, continuar atendendo o povo brasileiro e ao mesmo tempo a gente ter recursos ter condições de evitar um aumento da inflação. Veja bem, a partir de maio, o governo aumenta o salário mínimo, o governo volta a reduzir o imposto de renda depois de sete anos sem reajuste na tabela do imposto de renda. Vamos ter isenção para quem ganha até R$ 2.640, vai ser uma redução muito importante no imposto de renda e, portanto, na arrecadação. E vamos também... Ter aí a volta do Bolsa Família. O Bolsa Família vai ser muito melhorado. Você preste atenção nessas coisas. O governo precisa arrecadar para atender o povo brasileiro. E nós vamos atender. Vamos atender os mais pobres, vamos atender a classe média para que todos melhorem de vida. Essa é a nossa luta é a luta do presidente Lula.